Galera, o lançamento de Resident Evil 4 Remake está cada vez mais próximo e nós fãs da franquia estamos aí ansiosos para poder conferir essa reimaginação Desta aventura do nosso querido Leon. E recentemente, pessoal, começou-se aí um rebuliço na internet com relação a um possível adiamento de Resident Evil 4 Remake por conta de algumas alterações no perfil do jogo aí em plataformas muito conhecidas por nós jogadores. E é claro que, nesse vídeo aqui, eu vou mostrar tudo para vocês que está acontecendo. De onde que tá vindo essa informação, separei notícias para a gente poder ler junto aqui também. E é claro, eu vou emitir.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 trocar uma ideia firmeza todo santo dia com a galera que já faz parte do grupo, poder ter acesso também a sorteios que nós estamos fazendo esse ano de 2023 e ter o seu nome eternizado nas telas finais dos nossos vídeos. Claro, se você puder, caso não possa, só deixa aquele likezão aí, confere esse vídeo até o final e deixa aí o seu comentário acerca desse tema do vídeo de hoje aqui, que já ajuda demais. Beleza, meus amigos? Então, sem mais delongas, vamos lá. Deixa eu trocar a minha tela, pessoal, para poder começar aqui Primeiramente... Com uma de duas notícias que eu tenho que trazer para vocês, a primeira abordando essa questão desse possível adiamento e o que, que causou isso daí, né? Esse rebuliço que o pessoal tá comentando recentemente na comunidade Resident Evil. Eu vou ler aqui e a gente vai comentar um pouquinho acerca disso. E depois eu trago uma segunda notícia para vocês, que eu acho que vai tranquilizar o coração da galera que tá apreensiva com isso. Vamos lá. O próximo remake de Resident Evil 4 mudou suas informações de data de lançamento na o que deixou alguns fãs preocupados com o fato de que o próximo jogo de terror de sobrevivência poderia ter a sua data de lançamento adiada? A Capcom anunciou oficialmente o remake de Resident Evil 4 no ano passado e não perdeu tempo em confirmar a sua data de lançamento para 24 de março de 2023. No entanto, houve algumas mudanças nos planos de lançamento do remake de Resident Evil 4 desde o anúncio inicial. Quando a Capcom informou pela primeira vez o remake de Resident Evil 4, anunciou, no caso, né o jogo seria um exclusivo da próxima geração, o que significa que os fãs só poderiam comprá-los no PC, no PlayStation 5 e no Xbox Series X. Nos meses desde o anúncio do remake que se seguiram aí, né, depois desse primeiro anúncio, a Capcom adicionou o PlayStation 4 à lista de plataformas que suportam o jogo. Há rumores de que uma versão para o Xbox One do remake de Resident Evil 4 também poderia acontecer, mas nada oficial foi anunciado até o momento da publicação deste artigo. Portanto, é bom aguardar pela confirmação da Capcom. E aí continuamos. Nova data de lançamento para o remake de Resident Evil 4? Nada oficial foi anunciado em relação a um possível atraso da data de lançamento do remake de Resident Evil 4, mas isso não impediu os fãs de se preocuparem. A página do Steam para o remake de Resident Evil 4 mudou a data de lançamento do jogo de 24 de março de 2023 para um vago em breve, e isso realmente aconteceu, viu, pessoal? Eu não lembro se estava com a data certinha antes, mas depois de ler essa notícia aqui, eu fui conferir na minha própria Steam e realmente tá lá ou em breve de todo tamanho. Compreensivelmente, isso levou alguns fãs a concluir que a Capcom pode estar planejando adiar a data de lançamento do remake de Resident Evil 4. No entanto, os fãs não devem ficar preocupados ainda. A Valve mudou recentemente a forma como a loja Steam lida com as datas de lançamento, dando aos editores a opção de simplesmente listar as datas como em breve em vez de fornecer informações específicas. Isso resultou em uma variedade de jogos com suas datas de lançamento alteradas para em breve no Steam, inclusive o RPG de ficção científica de mundo aberto da Bethesda Starfield, mas isso não significa que os fãs precisam se preocupar com atrasos. E aqui né, eles finalizam dizendo que o jogo continua com sua data de lançamento marcada para 24 de março deste ano para todas as plataformas listadas. ali. E aí cara, comentando um pouquinho acerca disso aqui pessoal, é o seguinte, eles realmente confirmaram essa data no ano passado, até agora não passaram mais nenhum tipo de informação que poderia dar a entender que eles iriam adiar o jogo de alguma forma e tal e eu particularmente na minha humilde opinião não acho que isso vai acontecer por tudo que a gente tem visto né em trailers e tudo mais até mesmo entrevistas aí com produtores do Resident Evil 4 Remake o jogo ele já tá no estado bastante avançado a gente viu alguns bons trechos já em trailers não só em um trailer mas um segundo trailer também alguns outros trechos aí que circularam pela internet afora então eu acredito que essa data de lançamento não vai mudar, eu acho que eles vão manter da forma como tá mesmo aí Até porque esse aqui, até onde eu me lembro, vocês podem até me corrigir aí É o último jogo que eles vão lançar neste ano fiscal Encerrando ele vai começar um outro aí e eu acredito que o primeiro jogo que tá listado para esse próximo ano fiscal Já é o Street Fighter 6 que vai chegar em 2 de junho pra gente Então o Resident Evil 4 vai marcar o fim desse ano fiscal de agora mas eu tenho mais uma notícia poder trazer aqui para vocês, que aí é o que eu falei lá no início Vai aí tranquilizar os corações dos fãs que podem estar de alguma forma apreensivos com relação a um possível adiamento tá? Vamos lá, deixa eu trocar minha tela mais uma vez Agora eu estou aqui no site meu Playstation, meus amigos, que é um site muito da hora aí Acho que todo mundo que tá aqui no canal, muita gente que confere os nossos vídeos deve conhecer, né? Eu peguei essa notícia aqui, galera, de um tempinho bom atrás, mais próximo ali do final do ano, início de janeiro e tal onde nós tivemos sim, e eu vi essa declaração acontecendo justamente no Gematsu que eles citam ali. Onde o Yoshiaki Hirabayashi comentou sobre o estado que está o Resident Evil 4, bora conferir, ó. Questionado pela Famitsu sobre as expectativas para 2023, Hirabayashi afirmou que a equipe está dando o máximo para deixar o jogo nos trinques. Além disso, prometeu que as informações sobre o remake serão divulgadas em breve. Mais informações, né? Estamos trabalhando duro para trazer mais informações sobre Resident Evil 4, agendado para o dia 24 de março. O jogo também está na reta final. Final de produção e o time está unido para torná-lo um produto altamente polido. Por favor, espere mais um pouco. Então, assim, eu acho que esse trecho aqui já diz tudo. Foi uma declaração que o próprio Hirabayashi, produtor do jogo, o cara que está encabeçando esse projeto aí também com outras pessoas, disse que o jogo já tá na sua reta final, que eles estão aí naquela fase de polimento, né? Poder deixar o jogo mega ajustado para ele poder chegar pra gente com o mínimo de problemas possível. Então eu acho, pessoal, que isso daqui é mais do que suficiente para a gente poder tirar essa apreensão dos nossos corações aí imaginando que Resident Evil 4 Remake possa ser adiado, coisa que pra mim, cara, eu acredito que não vai acontecer de fato, são só burburinhos aí mesmo que foram levantados por conta dessa mudança em algumas plataformas como a Steam, a própria Epic e tudo mais que eles mencionaram ali, isso não quer dizer nada, eles trocarem a data para um em breve. E o em breve também, como essas próprias palavras já dizem, né, apontam para um lançamento muito próximo, então eu acho que a galera não precisa ficar com relação a isso, eu vou ficar muito surpreso se chegar algum momento ali, em fevereiro até mesmo nesse finalzinho de janeiro, acaba com vi falar com a gente, ó, oh, a gente vai adiar mais um pouquinho Resident Evil 4 Remake, porque pelo próprio Hirabayashi aqui, pelo que ele tá comentando com a gente, o jogo já tá muito bem acabado, ele só tá passando por uma fase de polimento mesmo. Então, meus amigos, é isso, vamos aguardar aí pacientemente por mais informações de Resident Evil 4 Remake. Torcemos aí para que venha uma beta do jogo, né? Eu acredito que isso vai acontecer em algum momento. Tomara que seja bem breve aí para a gente poder já conferir como é que tá esse jogo. E agora eu quero saber a expectativa de vocês e o que vocês acham disso que foi dito aqui com relação à Steam, a Steam, mudança da data e tudo mais. E se para vocês, assim como eu, não existe a possibilidade deles adiarem esse negócio agora, visto que o próprio Reabayashi falou que o jogo já tá na sua reta final de desenvolvimento. Eu vou adorar ver os comentários de todos aí, meus amigos, e mais uma vez